Internauta, seja bem-vindo, eu me chamo André e você está no Bliterando Jogos! Hoje vamos jogar Super Street Fighter 2, vamos lá, hein? Eu vou de esse jogo é muito difícil, não pode bobear, a máquina rouba muito, então sem enrolar, vamos pro jogo! E o primeiro desafio é contra Ryu. Vamos lá, vamos lá! cima dele. Isso. Isso. Dá a Hadouken, Rio. Isso. E é isso aí. perfect Vamos lá. Isso. Hadouken, Riu. Hadouken. Hadouken. Hadouken. Isso. Ha -ha! O primeiro já foi E agora? USFR. E agora Zanguette Vamos lá, vamos lá ah. Chuta, chuta, chuta ah. Isso, acima dele Todos os personagens de agarrão Ou os de botão. Como é o caso da Chun-Li e do Zangief. Ah, maldito Vai agarrar tua mãe Toma Não ah, mole pra ele não Que isso? Magia passou direto Solta, maldito Você vai me pagar por isso vai. vai, vai, vai, vai, vai Toma, chuta, chuta, chuta, chuta Ah, seu desgraçado Toma. É isso aí. Haha, se deu mal, tá? E agora, DJ? Foram adicionados quatro personagens novos. Isso prende ali no canto, chuta boa. Que isso. E agora, bonus stage. Nós estamos gravando toda a saga Street Fighter. Vídeos novos sextas e sábados a partir das 17 horas. Chuta, chuta, chuta, chuta, chuta. Então, se por acaso você não for notificado, dê uma passada por aqui nesses dias e certamente terá vídeo novo. E agora, Blanca. Se você perdeu os vídeos anteriores, é só conferir a playlist correspondente. Clica aqui no card e confira. Ah! Volta aqui, onde você pensa que vai E fora Rapaz, que sufoco E é isso aí, Blanca, fora de combate agora dá e o cara aí yoga fire o yoga fire ah maldito E... Yeah. De novo não, haha <risos> E agora Kyle Também conhecido como General Will <risos> Vamos lá, Chuli Pra cima dele, não tá mole pra ele não Isso, opa então tio de novo chuta, chuta, chuta, chuta, sobreviveu. Ah, maldito, tirou meu perfeito. E cartada aérea. <risos> E agora Mais um bônus Isso aí é o capeta em forma de guria e tio Já era. Isso, prende no canto, chuta! Ah, já vejo a vitória! Ah, vitória é nossa! Ah, já era! Ah, não! Pô, falta um hit pra vencer! Essa luta tá se assim rara, hein? Eles atravessam a magia, mano. Você manda a magia, ela atravessa. Vai aí, uh. vamos lá, chule. Vamos lá que é pra decidir. Vamos lá aqui é pra decidir você vai ficar assim. Não volta aqui. O que, é que foi isso? Caramba, que luta, hein? Cê é louco. E agora T-Rock! Vamos lá! E aí, tá curtindo o jogo? Então que tal participar de um vídeo? Isso mesmo! Como já é tradição aqui no canal, primeiro eu finalizo o jogo e depois, caso o jogo comporte mais de um jogador, daí então eu libero vaga para quem quiser participar. Para participar dos vídeos é muito simples. E isso vale para qualquer jogo aqui no canal que você queira jogar Inscreva-se no canal Acesse nosso servidor do Discord E faça todos os downloads necessários Lá vão estar todos os links Maldito Vamos lá, não podemos desistir No caso desse jogo, vamos utilizar o Fight Cage. Ah, e se você tiver medo de jogar porque está com medo de perder Fique tranquilo Quem já jogou comigo sabe que a gameplay é bem tranquila o mais importante é a diversão Se você nunca jogou contra Essa pode ser a sua chance Porque eu não sou muito bom no jogo competitivo Isso que dá, fiquei 20 anos jogando contra a máquina Toma Nossa Vamos decidir essa parada Agora No jogo competitivo eu não, não tenho prática Agora tá todo mundo viciado Fica difícil de, de desenvolver Eu gosto de jogar contra a máquina E você? Também curti às vezes isso só para gerar um determinado jogo? Deixa seu comentário aqui no vídeo. Comenta aí que eu quero ver isso. E vai pro chão. <risos> e agora Mike Tyson. E agora o soco mais forte do mundo Contra o chute mais forte do mundo Essa luta Beth <risos> Me amarro nessa fase É a minha favorita do jogo A música também, sensacional Esse jogo todo é sensacional, mas... Essa em especial Ai. Larga ela, Você vai empagar por isso Round, breathe, Vai lá Chuta aí, isso Ele é boxeador Então ele fica perdidão com, Quando leva aqui é Boxeador oh, Que céu. é com o Gifu? E agora mais um bônus e é isso aí, e agora Bellor e agora os mais rápidos se enfrentam. Olha o cara aí <risos> Isso, pula, viadinha Pula Isso <risos> Toma Que isso, mano Como é que o cara escapou dessa magia? Hey! Toma Toma <risos> Oh, cara. E agora segue. Tiger one. Tiger, I. Tiger! Uppercut. Tiger, uppercut. Tiger. Tiger. Tiger. E... Fora! e agora a batalha final vega! Vamos lá, hein? Chegamos no bandido! Chun-Li está aqui para vingar a morte de seu pai! Yeah, yeah, yeah, yeah. O zon seu desgraçado! Comer na porrada Isso Toma Psycho Crash é o caramba Já pro chão Vamos lá, hein Ah, desgraçado Chuta ele, chuta ele Vai, vai, vai, vai! Ah, não! Sai pra lá, maldito! Sai de perto! E toma! Beleza! É isso aí! Inscreva-se e ative as notificações para não perder os próximos vídeos! E se você quiser assistir outros vídeos de Street Fighter clica aqui no card, abra a playlist correspondente e divirta-se! Então reserve um dia de suas férias para jogar uma partida comigo, venha jogar com a gente, participe! Aproveita, não vai ser sempre assim que vai ser tão fácil de conseguir jogar não, aproveita que ainda não tem muita gente e dá pra jogar todo mundo, uma chance igual a essa você não vai encontrar aqui no YouTube não, Você chegar assim, chamar e jogar, Podendo escolher até o jogo Se você quiser sugerir um outro jogo Também pode, entre lá no nosso Discord Bota sua sugestão lá Manda sua sugestão e E vamos que vamos Então é isso, muito obrigado por ter acompanhado até aqui Volte com sua presença no próximo vídeo E até a próxima